E aí! Beleza, gangue do mal. Estamos aqui para mais um vídeozão. Tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ajudar, hein? Duvido quem que é um filho da mãe igual eu que não tem o golzinho com o para-choque tudo desalinhado, ó. Olha que beleza. E, caramba, tá tudo escuro aqui, bicho. É por causa do sol, ó. Que lindo! Olha o parafusinho que colocaram aqui, olha que discretinho, cara. Maravilhoso, hein? Ó. Vou tentar arrumar, né? E mostrar pra vocês que é bem facilzinho. Só tem que mudar umas coisinhas ali. Vocês vão ver só. Dá pra fazer, hein? Ou você faz ou você compra um original lá. Que paga uns 1.500 cada um, né? Mil, usadinho, pá. Vai lá. Tá rasgando dinheiro mesmo? Se tivesse rasgando dinheiro, não chegou o quadrado, né? <risos> Tá ligado Então vamos lá, vou tentar, hein Postei uma fotinha no Instagram lá, os caras ficou doido Se você ainda não me segue, vai lá me seguir Bidu Garage Tem bastante coisa que sai lá Que não sai aqui, beleza? Vai lá seguir Então vou desmontar aqui, vou mostrar pra vocês Tudo bonitinho, desmontando, montando Não sei se vai ficar tão bom Quanto o da Juliana Porque esse daqui já tá no carro Há um tempinho, né Mas que não vai melhorar, não vai melhorar isso aí não tem a dúvida. Beleza? O quem ainda não viu no da Juliano lá no vídeo do da 7008 filmes lá tem. Como é que ficou? Tudo bonitinho, para choque, tudo alinhadinho. Paguei 60 no dianteiro e 48 no traseiro. Paralelaço. Mas ficou muito bom, hein? Muito bom. Vou posicionar a câmera aqui num jeitinho legal para vocês ver e vou mostrar. Desmontando, fazendo, tudo. Teve que desmontar umas coisinhas do carro ali Mas eu já desmontei pra ficar mais fácil Olha lá, ó Teve que arrancar intercooler Teve que arrancar radiador Então Já, já adiantei essa parte aí Pra não ficar muito chato o vídeo também Fechou? Segura aí que não é avorta, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá Acho que aqui ficou numa posição mais ou menos legal Cadê minha chave? Que ela já fugiu Aqui, ó Vamos desmontar, né? Deixa eu mostrar Não sei se eu devo mostrar isso Ó Deixa eu só tentar explicar pra vocês O para-choque Ele é preso aqui, ó Certo? Vai um parafuso aqui, ó Que aqui não tem, ó o Funileiro que montou não colocou e outra aqui, ó. Tá vendo onde tá a buzina? É assim que é preso. Então pra você alinhar ele, tem gente que coloca uma arruelinha, não sei o que, só que daí na hora que você vai botar a roelinha ali, a arruelinha cai. Aí ou fica o para-choque assim, ou fica assim. Fica lindo. Típico de gol quadrado, né? Mas essa história tá prestes a mudar, hein? Você vai ver só. Aguarde. Deixa eu pôr na posição aqui mais ou menos Aí ó Acho que aqui tá legal Bora Ó, então vamos lá, ó Seguindo Aqui vai essa parangulezinha ó É onde encaixa o para-choque Isso aqui você arranca fora, tá? Arranca isso E aqui, ó Vai ter que arrancar essa coisa aqui também, ó Esse aqui, ó Arranca dos dois lados Ó, porque isso aqui não tá servindo de nada, ó Tá tudo quebrado, ó Então vamos arrancar fora Tô vendo que tá faltando um parafuso aqui, ó. Ó. O para-choque originalmente é preso aqui, né? Que nem eu falei pra vocês. Por cima aqui, ó. Nós vamos fazer um esquema de prender ele por aqui, ó. Pela lateral. Aqui você vai ter controle dele. Pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Entendeu? Sabe o que é isso aqui, ó? que aqui é o cara vai polir o carro e não empapela, ó. Isso aqui é tudo massa de poli ó. Tudinho massa de poli Ei, beleza, viu? Pera aí, vamos mudar a posição aqui de novo. Vai? Não. Vermelhinho. Foi? <risos> Faz tempo, Bê. Então tá, vamos lá, hein? Pedir ajuda aqui para os universitários, né, amor? Hum. Pedir ajuda aqui para poder filmar mais de pertinho para poder mostrar como é que funciona a, a bagaça. Certo? Certo. Sei que vai ter uns puristas de golcadar. Essa senhora vai ter que fazer isso, sei o que. Não faz então. <risos> Deixa o tomar o original, paga R$ 1.500 no para-choque, põe lá que vai ficar a mesma bosta, tudo torto. Beleza? Então vamos lá. <risos> Se for ver o certo mesmo, tudo que nós faz no carro é errado, né? Os, os, os engenheiros da Vox devem estar rolando no caixão lá de raiva para querer sair nós e puxar pelo pé. Né? Tudo que nós faz no carro é errado. Então vamos lá, bora. Vem cá, amor. Então, ó. Aqui nós né, vamos encaixar o para-choque de novo como se estivesse colocando normal. tá pegando legal, amor? Acho que o sol aqui está atrapalhando, não está não? Não. Ó. Encaixou aqui, ó. Só. O que, que vai acontecer? Só que agora você vai ter o controle da situação. Não vai ser aquele parafusinho lá de cima, entendeu? Então, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui na lateralzinha aqui, ó. E vai alinhar o para-choque, ó. Tá bonitinho, ó. Olha que lindo. Só que lembrando que esse para-choque é um para-choque usado, né? Paralelo e usado. No da Juliana, eu tive que tirar umas rebarbinhas aqui, ó. Com estilete. Esse aqui provavelmente eu vou ter que tirar também, tá vendo? Ó? Tá vendo, amor? Uhum. Então você vem aqui, marca com o canetão Mas eu vou chegar nessa hora aí, ó Aqui você alinha aqui, olha aqui, amor Mostra aqui, ó Olha como fica bem encaixadinho, bonitinho, ó É você que tá no controle da situação aqui, entendeu? Alinha aqui, ó na, No olho, aqui na mão, ó Aqui, amor, mostra aqui minha mão Tô vendo Linda, olha que mão bonito. Olha ah, essas sim. unhas. <risos> ó, alinhou aqui, certo? Continua segurado aqui, ó Agora aqui, mo Aqui tá o segredo. Vem cá. Levanta aqui. Levanta. Aqui. Aqui dentro agora, ó. Tive que desmontar o carro todo pra mostrar. Lembra que eu falei que nós vamos fazer pelas lateral aqui agora? Tá vendo aqui, mo? Ó. Uhum. Todos os Gol vai ter esse furinho, ó. Dois furinhos. Um aqui e um aqui, ó. Ó. Um furinho aqui. Isso aqui é original do Gol. O que que você faz? Você cata o canetão. Vem aqui e marca, ó. Marca onde? Só não, não na hora que eu tirar, você vai. Eles vão entender. ó Tá chamando os inscritos de burro, é? Não. Os inscritos é inteligente, ó. Você vem com o canetão aqui, é que minha mão vai ficar em cima. Ó, ó dá pra ver agora. No, no primeiro buraquinho, ó. E marca, ó. Certo? Aqui nós já temos o um alinhamento desse lado. Fechou? Agora eu vou tirar o para-choque. A marcação aqui, ó. Mostra aqui. É que meu canetão já tá meio velho. Então ele não marca, não marca tão forte. Mas tá aqui a marcação, ó. Certo? Cadê? Deu tá pra aqui, ver, ó. Né? Aqui, ó. Calma, deixa eu focar. Aí, agora Focalizou? apareceu. Focalizando. Ó. Ó, pra você ter ideia. Como tava antes. Tá vendo esses dois coisinhas aqui, ó? É a marca de tinta de quando foi pintado o cofre, ó. Aonde ele tava pegando. Pra você ver o quanto que ele tava fora. Certo? Certo. Agora aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer um furo e uma rosquinha M8, bonitinha, e volto lá de novo. Um lado primeiro, depois você faz outro lado. Tá. É isso. Fechou? Fechou. Dá um pausa aí. Filma eu aqui, ó. Filma o lindão. Filma o gatão. Ó, pessoal, uma dica pra vocês aí, super importante. Os torneiros vão adorar essa dica. Se você não tem um paquímetro igual eu... E aí você quer usar uma fazer uma rosca M10 Que é o caso aqui do para-choque, certo? Que eu vou continuar usando o parafuso 17 M10, porque não É que tem várias roscas Rosca é foda, explica Você não tem um paquímetro pra saber qual que é a broca? Ó Você vai lá, cata uma porca M10, ó Eu tenho um macho M10 aqui, certo? Machinho M10 aqui Você cata uma porquinha M10 Aí você cata uma broca Passa dentro dela, ó Aí você dá uma chacoalhadinha, ó Tá com muita folga, aí você cata outra Ó, essa aqui tá rentinha Você achou a broca, filho? Pra química é pros fracos, Aqui fraco, ó. Aqui, aqui, ó <risos> Entendeu? Ó, passou, deu uma chacoalhadinha Não tem muita folga? Acabou Essa é a broca, entendeu? Aí você vai lá furar lá a bagaça Ó, cata uma broquinha fininha Fura Mostra aqui, furo Pra quem acha que nós tem furadeira, laser De bancada, ó Passei a broquinha fininha para começar o furo Passo uma broquinha um pouquinho mais larga Eita. Ó, agora ela vem aqui com uma broquinha um pouquinho mais larga, ó Então é isso, ó Furei, fiz o furo, fiz a rosca, pá, pá beleza Agora vem aqui, ó Lembra lá ó, a marquinha? Eu vou aqui e prendo aqui, ó Cuidado com o meu chapéu aí, mano. Tá pegando legalzinho. Ó. Aí, ó. É isso. Mostra aqui agora, amor, a lateral. O que que acontece agora aqui, pessoal? Tá vendo que aqui tá esfregando aqui, ó? ó. Essa parte não tá encostando. Então, aqui não tá e aqui tá. O que, que que vocês vão fazer? Cata o canetãozinho. Marca onde está. Marca onde tá pegando. Aí, ou você dá uma abridinha aqui e vai tirando com o estiletinho. Devagar. Ou, é... Muita calma. Se for novo, é muito melhor, sabe? Porque esse aqui, como já é usadinho, ele tá todo ressecado. Se for novo, vocês vão ver que é bem mais facinho. E aí, vocês vêm aqui, ó, e faz o desenho no estilete. Até ele ficar lindinho, encaixar aqui, ó. Maravilhinho. É basicamente isso, mano. Vou repetir o processo do outro lado. Total. E aí, eu volto pra mostrar no finalzinho como é que vai, vai ficar. É isso aí. Fala se eu não sou um gênio, amor. Espera aí, não dá pra. Isso ninguém me ensinou. É nada. Ninguém me ensinou isso. Quando. Vou ficar na sombra aqui. Quando o pessoal me ensina, eu falo que eu aprendi com tal, tal. Não, isso aqui eu aprendi sozinho. É nada. Eu sou demais. <risos> Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar o finalzinho. Fechou? Como é que ah. ficou? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vai Deixa eu ver um negócio aqui, bem, bem perto. perto. Tem uma catota no seu narizinho. Que nojo Eca, tchau pessoal, que nojo É isso aí Olá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica aqui, tá? Aqui é só uma explicaçãozinha rápida, né? Marcamos aqui, todo mundo lembra Pá, furamos Viemos aqui desse lado Marcamos o mesmo esqueminha, furamos Pá, pá Aí depois que você fizer os dois alinhar tudo Aí você marca o furo de trás Que daí dá pra você fazer os dois de uma vez, ó E prende atrás, entendeu? Alinhadinho Agora nós vamos aqui na lateralzinha, ó Lembra que a gente arrancou aquele negocinho que tava ali? Ó Agora nós vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser aqui Deixa eu ver aqui como é que tá a câmera Ó Pra poder a, a, a, alinhar ela bonitinha, certo? Aqui tem um, não sei se é um segredinho, muita gente pode até criticar, falar que é gambiarra, que vai furar a lata, mas se eu não falasse pra vocês, ninguém saberia. Ó, aqui vocês vêm com a broquinha, vocês vão precisar desse parafusinho aqui, ó. Esse parafuso aqui chama parafuso agulha é autoblocante, que ele tem uma broquinha na ponta, tá vendo, ó. Conforme você furar aqui, ele já vai furar a lata lá. Só que o segredo aqui é o que? Você escareia aqui, ó. Ó. Vem aqui e escareia. Pra cabeça dele ficar bem rentezinha com, com o furinho aqui, tá? Aí só passa um furinho aqui, ó. Com a broquinha mais fina. Só que vocês não precisam ter essa, essa máquina não, tá? A furadeira faz esse mesmo trabalho. Ó. Aí você vem aqui com um bitzinho, ó. Philips. Encaixa aqui na cabeça. Eu coloquei essa fita só pra mim me guiar. Aperta bem pra ele entrar lá dentro. Depois você vem soltando, ó. Esse aqui ele tinha que entrar um pouquinho mais, hein. Vou tirar e vou escalear mais um pouquinho ali O intuito dele é ficar bem rechezinho lá dentro Aperta bem Aí você volta um pouquinho, ó Tá vendo que ficou bem rentezinho lá dentro Aí pode ter alguém que fala assim Nossa, Bidu, mas vai ficar esses parafusão feio Não sei o que, tal olha, olha aqui o alinhamento, mano Ó Para-choquinho usado, hein, pessoal Não se esqueçam Se vocês colocar um novinho Que custa 60 conto Você vai ver só como fica bonitinho, ó mostrar mais de cima Ó Até aqui a fita tá aqui Então depois eu tiro ó. Tá vendo? Olha daqui de longe Puts, Ó, retinho Então O que, que vocês fazem Com esse parafusinho aqui ó? Aqui vem de uma fitinha Que você cola aqui ó. Tem branco, tem azul, tem vermelho Tem várias cores você cola aqui por cima desse fitilho, já era Vou mostrar aqui agora no carro da Juliana Ó O carro da Juliana tem, ó Quem fala que aqui tem um... Um... Um parafusinho Ninguém vê, ó Tá vendo? Essa é a paradinha Repete lá do outro lado É porque eu não comprei o parafuso ainda, tá? Ou o parafuso não O fitilhozinho ainda, mas eu vou comprar e é baratinho, é 20 reais os dois lados. 20 reais você faz o dianteiro e o traseiro. Colou aqui por cima, já era, fica super bonitinho. Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora o alinhamentinho, ó. Aqui tudo alinhadinho. Ó, a frente aqui, como é que fica linda, ó. Coladinho, ó. Tá vendo? Aqui eu não fiz ainda desse lado, ó. Tem que fazer o mesmo esquema. Ó, como fica coladinho aqui embaixo, ó. Será é que tá dando para ver? Ah, tá, ó. Ó. Olha isso, que bonitinho. Olha daqui. Fala se não ficou com charme? reais Aí o cara paga lá R nenhum E muitas das vezes não fica assim, hein? Lembrando que para-choque usado. Não vou cansar de falar nisso. Certo? Então é isso. Gostaram? Ficou top, não ficou? Facinho de fazer, simplesinho. Esse vídeo eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente. E essa é a intenção. É, agradeço muito o pessoal que manda lá uns, uns textão no, no direct do Instagram. Eu leio tudo. Tudo. Tudo que manda eu leio. No canal também eu leio todos. Não respondo todos no canal, mas eu leio. Pode ver que eu vou lá e dou uma curtidinha. Porque eu li. Beleza? O pessoal manda cada coisa bonita lá no Instagram, mano. Puta, queria agradecer de coração. A gente não sabe o bem que a gente faz com as pessoas. Essa é a intenção. Fechou? Foi útil, não foi? Esse eu tenho certeza absoluta que vai ser útil. Tamo junto. E ó, outra coisa, hein? Ai de vocês, se eu ver, nego, in, in, se eu pegar um encontrinho, foi inscrito do canal, com o para-choque tudo torto, hein, mano? Vou arrancar, vou quebrar tudo, hein? <risos> Tamo junto, pessoal. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. ¡Chao!